E aí, gente, eu tô muito bem-vindos É o Donari, cara, hoje eu tô aqui, mano Novamente no meu canal É, não esqueci que eu dei um canal, pode deixar E eu tô muito feliz, porque hoje é dia de reviver o passado, mano Eu vim trazer um vídeo de Clash Royale pra vocês eu tava com muita saudade de trazer um vídeo de Clash E é hoje, meu parceiro Sim, a gente tem muita coisa pra conversar no vídeo de hoje A gente vai falar sobre tudo isso no meio das partidas A gente tem bastante baú pra abrir A gente tem partidas pra jogar E vai ser muito legal, cara Então agora, se você é novo aqui no canal, já desce aqui embaixo Deixa o seu like se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, beleza? E agora sim, bora pro vídeo Mas antes disso, cara, eu queria apresentar pra vocês um aplicativo muito da hora Pra quem curte Clash Royale O aplicativo que eu tô falando é o Amino Clash Ele é simplesmente a maior comunidade de Clash Royale do Brasil, mano E aqui dentro do Amino, você encontra tudo e qualquer post a respeito de Clash Royale Falando sobre balanceamentos, sobre cartas, sobre dicas, sobre decks Enfim, tudo a respeito do nosso Royale tem aqui dentro do Amino A comunidade, além de estar tá muito ativa tem um post aqui dentro que me chamou muita atenção. Que é esse aqui falando sobre dicas para não perder batalhas seguidas. E olha que legal esse post falando sobre vários tópicos. Evite jogar muitas vezes, jogar desanimado. Enfim, tem muita coisa legal aqui dentro do Amino. Cara, faz o seguinte: baixa o Amino agora. O primeiro link aqui da descrição é de graça. E me adiciona lá, é o Bigodão. Que eu vou estar tá chamando você para a gente estar tá jogando uma partida amistosa ou até mesmo uma batalha em dupla dentro do Clash. Beleza? Beleza, então, mano. Já estamos aqui dentro do Clash. E olha só: Eu terminei minha temporada com 4 mil. 1395 troféus Muito bom, desafiante 2, pra quem tinha parado um pouco De jogar, na verdade, eu tava entrando toda a vida E batalhava um pouquinho e tal, não tava trazendo Vídeos, mas jogar, jogar oh! uhum! Uhum! que presença ilustre flex Power Todo mundo lá aqui no vídeo do ó, Eu vou abrir no esse canal, baúzão tá muito... aqui, ó Flix, ah, aproveita, aproveita, aproveita, aproveita pra abrir ver. aqui, ó só vem, é. eu, só vem carta fuleira esse baú, mano Não, vai vir não só porcaria, <risos> ah, mano. Mano. Não de menospreza meu, é, meu baúzinho nova, Beleza, ó é de coletor, obviamente. Mas só 11, mas não muda nada, velho. É, não muda é, sim. Ah, tem é uma lendária assim. oh, tem uma mãozinha podre, né, também, também né? tem esse Aqui, ó. Foi bastante trovelzinho até, ó, cabeção. Ah, foi é, foi assim a tua mão cagada que me ferrou. <risos> Brincadeira, mas beleza. Conseguimos aqui abrir o nosso baúzinho da temporada. Voltamos para 4.184 troféus. Eu não sabia que isso estava acontecendo agora. Você não desce totalmente para os 4.000 troféus agora, eu acho que é 50%. Não sei direito sobre isso, mas beleza, cara. Entrando aqui, olha só, mano Que surpresa, eu não tinha nem visto Pacote da temporada de ligas 32 reais, um bolzinho lendário E 100 mil de ouro, mano do céu eu vou comprar esse negócio hoje. Eu vou comprar essa parada hoje. Mas antes disso, vamos começar com os Michuruquinhos aqui. Bora abrir esses baúzinhos de prata, mano. Eu tô muito feliz jogando esse jogo, mano. É sério, que saudade de gravar vídeo de Clash Royale pra vocês. Eu também tenho um baú que eu completei, o baú do Rei Lendário aqui. Eu queria muito, mas muito completar essa missão. Enfim, chegou o momento de abrir isso aqui com vocês. Meu clã também tá aqui, o pessoal tá bem ativo até. Tem bastante gente batalhando aqui. Então salve pra todo mundo que não desistiu do clã do Bigodão. Que tá aqui batalhando pra caramba. Bora doar pra caramba aqui, ó. Essas cartas, beleza. E agora, então, vamos abrir esse baúzinho do Rei Lendário, parceiro. Esse Vem Lendário é garantida. Eu tô sentindo uma saudade de, de ganhar aquele gostinho de lendário, mano. De graça ainda, de uma missãozinha. Bora pegar aqui... Ai, fiz errado. Cliquei nas flechas, mas flechas nem adiantava mais tá upando. Mas beleza, paciência. Bora pegar os lanceiros aqui. Tranquilo, espírito de gelo ou barril. Eu vou pegar é, o espírito de gelo que eu, eu sou mais... É... Com a minha cara, bicho. Agora, mano, eu vou pegar aqui a bruxinha, porque a bruxa tá bem forte e ela tá mais perto de um pau pro próximo nível, então eu vou pegar a bruxa. Nesse caso aqui, é... eu vou pegar gigante, mano. Gigante é uma carta que eu gosto pra caramba eu quero muito colocar ele em níveis maiores. Beleza! Ah! Que golemzinho, 17 golem. Delícia, maravilha. Muito bom. E agora chegou o momento da lendária. Torçam pra que venha a lendária boas, meus amigos. Torçam comigo. Vamos roubar os tambores aí, porque vai vir coisa boa nessa parada. E, e... Ah, eu sabia, mano. O Supercell me ama, mano. Olha isso. 0 10, 0 10. Ambos estão nível 3, Mega Cavaleiro ou Mineirinho. Eu, eu sou muito fã de Mega Cavaleiro, então vou pegar o Mega Cavaleiro. Sempre foi uma das minhas cartas favoritas, uma das minhas lendárias favoritas. Então... Ai... Esse foi o baú de hoje, bora coletar esse aqui Baúzinho épico também ali depois Curinha aqui, tá valendo E agora, beleza, tem mais coisa pra coletar aqui Opa, já pensou se a gente já finalizasse essa missão? Ia ser lindo e maravilhoso Agora, mano, chegou a hora de, de, de desembolsar Chegou a hora de desembolsar aqui nesse Clash Royale Porque, é sério, baúzinho lendário 100 mil de ouro é muita coisa, mano E como eu tô jogando pra caramba o jogo Eu, eu acho justo, tá ligado? Eu acho justo Não me aguentei, mano, Muito obrigado a comprar esse baúzinho lendário aqui E veio cemitério Cemitério não é uma carta ruim, eu não uso tanto, mas é uma carta boa sim E é sério, o que, que foi isso, mano? Que começo de jogo foi esse? E os 100 mil de ouro lá na minha continha, estamos com 175 mil Na verdade tem bastante cartinha aqui pra upar Mago elétrico por nível 3, na verdade tem muita carta aqui pra upar Eu nunca tive uma conta tão, tão, tão, tão gemada assim Se bem que esse meu deck aqui, mano, tá, tá top, olha isso Zapzinho nível máximo, Pega nível 7, Meia Cavaleiro nível 3 Hum! Bora jogar aqui a primeira partidinha do vídeo de hoje. Ah, sério, mano. Eu tô feliz. Eu tô feliz, cara. Foi o início desse canal, onde começou lá na Um Milhão de Gemas, para de Clash Royale. E estamos até hoje aí no vai e vai. Bora começar aqui com nossos goblinzinhos de trás, mano. E beleza, o cara já veio de cavaleiro. Cavaleiro, né, maluco? já vou tacar aqui um mago elétricozinho mano eu oh, mano faz muito tempo não sei nem se eu sei narrar direito esses vídeos aqui mas tá valendo mano o cara já viu lá de coisa lá atrás lá atrás já vou tacar isso aqui aqui ó beleza beleza vou tacar isso aqui aqui vamos ver que cartas mais o cara tem o cara tá com bruxinha beleza é foi, foi, foi eu me, me fulerei me fulerei aqui beleza bora tacar aqui ó eu não tô nem aí cara eu vou tacar pack eu vou tacar tudo aqui esse cara vai ter que defender um meia combo de... Ai, querido, calma aí, querido Você tem umas cartinhas fortes, mas eu duvido você passar dessa minha peca, mano Depois que eu tacar essa minha... Nossa, mano Se eu matar essa bruxa dele, ele tá lasqueado É, beleza, ferrou E meu combo não deu de nada, só gastei ele <risos> E não deu de nada, de nada Só espero que ele não tá aqui Ai, mano, não vai tacar, beleza Não vai tacar, não vai tacar, tranquilo Eu vou ser obrigado a tacar esse aqui, aqui, ó Beleza, pra não tomar tanto dano assim Dano eu vou tomar, mas não tanto Vamos recuperar, porque ela começou Todo torto nessa parada aqui Beleza, pelo menos eu acho que o meu mago Vai bater lá, ó, tranquilo E eu não, eu tô com medo de tacar o coletor Porque eu acho que ele vai tacar gigante Ele tá com uma cara de que vai tacar gigante? Beleza, não tacou gigante Já vou vir aqui fazer o meu combinho Novamente, é Calma aí, João, aguenta o coração Eu tô nervoso, cara Eu tô nervoso que faz muito tempo que eu não gravo vídeo Eu tô muito nervoso que faz muito tempo que eu não gravo vídeo De, de, de, de, de, de, Clash Royale de, de, de. Mas vamos lá Ai, mano, que, que carta mais filha da mãe é essa? Beleza Ah, querida, Ah, queridão Ah, queridão Ah, queridão Eu quero ver tu parar a minha peca Com o meu meia Cavaleiro, bicho Não tem quem pare Eu já vou tacar isso aqui, aqui ó que é pra dar dano nessa parada aqui, ó Beleza Zapzinho lá Nossa, mano Nossa, mano Muito dano Agora nós temos que aguentar isso aqui Agora nós temos que aguentar isso aqui O cara tá vindo brabo Beleza Bora tacar isso aqui, aqui, ó Tranquilo, tranquilo Beleza Deixa eu... Ai, cuidado Calma Calma Agressivo Menino mal Menino mal Tranquilo, mano Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte Vou tacar isso aqui, aqui ó Tranquilo Bora atacar isso aqui, aqui junto. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Para, para, para, para, para esse gigante, para esse gigante. Beleza, paramos gigante, paramos, gigante. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, ai, mano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ai, ferrou pra nós. Ferrou para nós. Ai, para, para, Uh, paramos. Calma. Só precisamos forçar agora a barra aqui pro cara. Tomara que o cara não tenha nenhum um feitiço. Ai, mano. Meu Deus. Meu Deus, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, beleza, beleza, pura. Beleza, pura, beleza, pura. Não se estresse, João. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. A gente ainda vai ganhar essa parada. Calma aí. A ah, nossa pequinha precisa chegar lá. Não taca nada. Nossa pequinha vai chegar lá. Ai, mano. Ai, mano. Boa, ah, Mano do céu. Ai, mano. Foi no fininho. 74 de, de vida a minha torre. Jesus, eu suei demais <risos> Eu sei que eu joguei mal pra caramba Essa partida aqui, mas vamos pra próxima Porque, mano, do céu eu tô, eu tô nervoso, é o é um nervosismo de, de ficar muito tempo, mano Fora das câmeras, gravando Clash Royale pra vocês <risos> Então, mano, bora pra uma partida aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer Estamos jogando contra o... Com 962 Que... sei lá Qual é o nome desse cara? Nível 12 Beleza, mano, vamos deixar de ser eufórico aqui, ó Opa, calma aí, cara Ô, queridão, pelo amor de Deus, já começa assim, tacando as cartas Sem mais nem menos, nem espera O que você tá fazendo da vida? O que você tá fazendo da vida? Eu não tô entendendo você Beleza, beleza, beleza pura Matamos aqui, ó, beleza, vamos ver Esse cara, nossa, mano, que estranho Que começo de jogo... Estranho, tudo bem, eu não vou reagir muito Eu vou simplesmente ignorar o Baby Dragon dele ali, ó Eu tô pra colocar o meu coletor de Elixir em campo Ele vai tacar, eu acho que de novo É, mano, é, bebê Dragão a gente ignora E, na verdade, nunca se ignora um bebê Dragão, mas tudo bem Dá muito dano, beleza Tanso? Talvez sim, talvez não é, Tá aí uma, uma coisa que eu não esperava que acontecesse Beleza, bora começar aqui com... Mano, para com isso, cara, tu tá, tá me tirando, bicho Tá me tirando, bicho Beleza, calma aí, calma aí, calma aí Pão. Opa, agora foi uma jogadinha legal Agora foi uma jogadinha que eu botei fé Que eu botei respeito, beleza Vamos ver aqui, ó, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bora atacar esse aqui, aqui Beleza, beleza Tranquilo, ele não esperava por essa Vai dar bastante dano Na torre dele agora, eu quero ver Mano, mas ele tem tudo que é carta de Ah, mano, tá louco, o que que é isso? Que que é isso, cara? Ele tá me tirando, ô malucão Beleza Vamos tacar esse aqui, aqui ó Vamos ver o que ele vai tacar ah, Provavelmente acho que ele vai tacar o cavaleiro agora Pra defender aqui, ó Mas a gente tem que tomar muito cuidado Com aquela cartinha Aquela cartinha famosa Chamada Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ai Beleza, beleza, beleza Vamos investir no nosso combo, mano Não, não sei se vamos investir, não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, zapzinho aqui. Opa, é. Se o cidadão dá um daninho lá, tá, tá valendo. Beleza. Vou tacar isso aqui aqui. Calma aí. Bora puxar isso aqui aqui, ó. Bora fazer isso aqui já aqui, ó. Tranquilo. Vai, vai dar bonzinho até. Né? Vai dar bonzinho. Opa, para, para, para, para. Ai, caramba. Eu não queria aquele dano, mas tudo bem. Beleza, bora fazer isso aqui, aqui ó. Tranquilo. Vamos pra cima do nosso queridíssimo amigo. Esse aqui, ó, esse ah, cara... Ai! É difícil, ai caramba! Que susto, cara! Não, não isso, amigo Beleza! É. Que tá, tá, perto, tá, tá encaminhado! A partida aqui tá encaminhado, ó. Deixa eu... Não, não, não. Calma aí, a partida tá encaminhada aqui, ó. Vou fazer aqui, isso aqui, ó. ó. Beleza. Opa! Calma aí, calma aí, calma aí. Bora tacar tá esse aqui, aqui de qualquer jeito, vai destruir ah, meu pecão sabe, Beleza, aprendi com quem sabe, né Meu, meu professor aqui atrás 9 segundinhos, oito 7 E essa partida eu quero ver, mano, vem pra cima Vem pra cima, já vou tacar aqui a minha carta tanque Beleza, zapzinho e já, tá era, vitória, já, é, é, aí, já era Já era Já era, Aí sim Bora então finalizar abrindo esse baúzinho da coroa aqui Só que faltava a gente ganhar uma, uma lendáriazinha nesse baúzinho da coroa É, tu que é azarado bicho Já perdeu uma lendária aqui pra mim hoje não olha, não Ó, não ó, olha, tá bom, beleza é. Ah, mano, eu sabia pela voz, não conheço tu Mano, gigante, pelo menos gigantinho aí Eu gosto pra caramba dessa carta, então tá valendo Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Provavelmente eu trago algum vídeo de Clash Royale pra vocês aí Mais vídeos, na verdade, eu quero muito que vocês deixem comentários falando sobre isso Beleza? Deixa o like, é nóis Um beijo gigantesco, imenso no coração de cada um de vocês E valeu!